E aí, pessoal, beleza? Aqui é o senhor tinha mais um vídeo pro canal, ou seja. Todos os mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, eu já trago um vídeo pra vocês. Um vídeo de um Tank Walker. O último vídeo que eu trouxe aqui tá com 10 likes, 2k de visualizações. Muito obrigado por deixou o like e deixou as suas visualizações lá também. Se você for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não se esqueça de virar membro aí, né, mano? Que agora o YouTube liberou membro aí. Então, vira membro, porque você tipo assim, vai estar ajudando o canal. Vai estar ajudando aqui a montar meu DD Tank, fazer as coisas que eu quero aqui pra poder mostrar pra vocês que o canal tem qualidade, beleza? Então, basicamente, o que hoje eu vou mostrar. Uma arminha que o, tipo, o Walker fez aqui no DD Tank dele, que é muito muito estranha, mas também é muito engraçada pelo fato dela de ser isso aqui. Mas tipo assim, eu vou mostrar ela, mas que coisa, eu não sei se vai dar direito ou traz, mas eu vou tentar jogar ela com ela. Pera, essa cara é muito engraçada, mano. ó. Vou deixar o link do tá? detalhe na descrição. Pra entrar, pessoal, coloca cá. Entra aqui, ó, na minha sociedade, beleza? que é minha sociedade. Aí eu tô. Quer ver o painel devagarzinho, tem tá muito escrito aqui já. Quando você entrar aqui, o que você vai fazer? Ela vem aqui, mano. No evento é limitado, ó. Vem aqui no evento é limitado Tem muito evento aí. Você tem que é hard beleza, galera? Pode vir aqui pegar tudo, ó. Tá depende do de você, mano. Você pega umas coisinhas, pá. Vou mostrar o top 1 pra vocês aqui. Já faz um mês que eu não gravo aqui nesse DDTank. Tank. esse aqui é o top 1. 35 milhões de FC. Bem bonita a pontinha. entrar aqui no rank, você precisa ter uns 45 mil. Mas não é tão difícil, não. Se vocês apoiarem esse vídeo aqui e tiver uma quantidade muito legal de like, posso vir aqui trazer muito vídeo pra vocês nesse servidor. Depende de vocês. E do like também, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar essa arminha pra vocês. <risos> Ó galera, fiz live ontem à madrugada pra quem não assistiu né mano, perdoa a live, ficou muito top Eu vou fazer live só pra membro, então vira membro, que daí eu conseguir ver as lives Eu vou fazer uma live só pra membro e membro vai ter mais oportunidade de ter interação mais próxima comigo Então vira membro aí mano, 3 reais, não vai custar nada basicamente, porque 3 reais hoje em dia não é nada Ó, oh, ó, oh, tá o super, amor, okay, é super pênis do amor, é que é vou é o super pênis do <risos> amor É, tá bom Ai, ai Ficou <risos> ele inteiro O avanço 3, mano Como é que tinha? Tá pegando um milhão de você Faz nada aqui mas nada pato, praticamente pato, basicamente Coloca esse aqui no ataque Não, Beleza Não, Devagarzinho aqui, galera Mas vamos lá Vamos jogar aqui Vamos mostrar como que é essa arminha Eu tô aqui pra testar essa arma, beleza? Se eu morrer ou... Eu... querer O boot aqui é muito forte, mano Isso que é o detalhe Daí mas Olha o jeito que fica aqui, ó é doido, sai fora. Eu para a galera na live que tive o assim, que eu é a minha maior. A cabeça quer ver rosa e preta, mano. E esse aí mais que queria... ver bonito. Daí quer ver branco, o meu não é branco. Eu tô negão da Thais Lante. Os caras nem fazem isso. fazer para encontrar algum... alguém, porque o um vídeo vai é ficar gigante, então esperei um pouquinho. Aí até que enfim. Encontrei um tamanho aqui, não é boot? Vou estravar uma mandioca nele, fica sonhando assim mesmo Não, olha o polo Não, vocês vão ver o fogo, galera Ativar os efeitos aqui Não, tá os efeitos Ah é. Nossa, sou ruim aqui, hein Oxi Mano, é, é, é uma vista, Estou muito ruim. Nossa, velho, desiste da vida. De jeito que consegue. <risos> é, toma isso, exota.